E aí, galera, de boa? Eu vou para São Roque. Eu estou estilo emo aqui, ó. Muito emo das trevas. E eu vou para São Roque, que é mais emo e trevoso ainda. É. Horizonte. Olha só, compramos esse negocinho aqui. É. Negócio. Ai, meu Deus, eu não vou, não. Ela vai queimar a mão, a doida. <risos> vai, agora deixa... Gente, nessa hora aqui eu fui burro e deixei, infelizmente, a câmera no meu pescoço. E ela, infelizmente, não filmou nada. Então ficou uma bosta. Não ligue pra isso. Ficou horroroso! Eba. <risos> Caraca, quando chega ali, ó. Do meio pra cá, parece que pega a maior velocidade, né amor? A gente tá no Johnny com fome agora esperando ele abrir porque sobe meio-dia, agora é meio 1 e oi oi. A gente tá esperando esse. Esse Johnny não trabalhador desempregado aí abrir. Esse desempregado. Johnny, o Johnny tá vindo, galera. O Johnny tá Gente, o Johnny tá sendo ali, ó. Colocando as coisas no Johnny, né? A carinha dele de feliz. Aí ele tá ali, ó. Tendo hambúrguer colocado nas mãos dele. É... Hambúrguer. Gente, ó, ó, o Johnny vindo. O Johnny vindo, gente. O Johnny vindo. O Johnny vindo. Parou, por quê? Será que é Ele tá bravo. <risos> Aqui tá bravo, tá bravo. Ele tá bravo. Tchau, vovó M que não se chama Johnny. É vovó M. Tchau, vovó M. Tchau. Olha oh, esse hambúrguer. Hum, hambúrguer. Johnny com fome. Ó, oh, galerinha, eu vi isso aqui no vídeo. ó Você abre o paquete tipo, e coloca a batata aqui dentro e come. Muito mais fácil do que só colocar no prato. A gente pegou essa casquinha aqui, é muito melhor que shopping. Nossa, muito bom. Muito bom. É bom demais oh. uh, lá de trás, ó vou pegar aqui <risos> eu vou nisso mas eu tô com medo de ir né aí tem esse negócio aqui muito divertido ó pato olha que legal o pato gente olha o jo... gente olha o Jorge aqui 4K não pode tocar nele. Não pode montar nos bichinhos pedidos. Pode, ah, só porque Esses bichos aqui, ó. Você faz assim, ó. É, é, não tem nada na minha mão. Faz assim ele. É... <risos> <risos> <risos> eu, tô... oh, eu vou dar. Oh, não tem nada na minha mão, tá? Vou enganar ele, ó. Quer? No Quer? No Quer? No mexer, muito bonito. Gente, agora a gente tá em qualquer filme genérico do, do The Rocha, né? Gilmand, não sei o que lá. A gente tava na trilha aqui Ai, e tem muitos animais. Eu tô com muito, tô com muito... Tô com muito medo, gente. Cavalo. Gente, eu chegar a 40 milhões de, de, de inscritos esse ano. Eu venho aqui às três da manhã. Oxi. Então, agora tem um portal. Uma, um portal da casa abandonada do seu João. Galera, eu já tô aqui há 46 anos. Eu não, me, eu não achei. Meu cabelo cresceu e agora eu estou perdido, infelizmente. O cachorro. A bunda dele, a bunda dele, a bunda dele. Que louco esse pavão branco que não está focando e ele não tem cabeça, infelizmente. Você é louco? Essa galinha que tomou whey protein, oh my god. Gente, minha mãe tá morrendo de medo aqui e eu quase enfartei passando nesse local aqui. Parece ser mó bobeira, mas é mó perigoso isso aqui. escorregar essa quase morre explodido no chão aí, aí é perigoso, né? Ela quer que eu vá, ela vá primeiro pra, né, não ficar tremendo e a gente cair, né? Então é melhor assim, arvorismo, arborismo, sei lá como fala isso, mas é, é muito louco. Ó, é mó perigoso isso aqui, menino, eu tô me cagando todo. Eu vou parar de gravar aqui, senão eu tenho que, eu tenho que segurar nesse negócio aqui. Na verdade, eu vou deixar a câmera aqui no meu pescoço e deixar ela gravando. Aí, chegou, chegou, chegou, eu já posso ir. Ai, vou deixar a câmera aqui. Mano, dá muito medo. Esse aqui dá menos medo do que o outro. Eu vou cair em cima daquele bicho ali, gente. Olha isso, velho. É só um palito e tem, e tem espaçamento entre eles. Mano, é muito perigoso. Johnny com fome 3.0. Gente, eu não consegui filmar aquele porque eu tava muito com medo. É muito, ele tá virando, é muito perigoso hoje. Esse aqui parece que viu é ainda. Olha o Olha a altura. Na câmera não parece mesmo muito alto. Agora sou eu, gente, agora sou eu, agora sou eu. Ai. Ui, meu Deus do céu. Ui, ui. Meu Deus, eu tô com muito medo. Comenta aí se você já veio nesse negócio aqui. Se não, não vem. Porque é muito perigoso. Medo. Medo. Mano, olha como que é esse. Ah, velho. Ui, nossa, tô com muito medo, velho. Eu quase caí naquele, velho. ficava tremendo muito, velho. Isso Gente, agora eu vou agora, é, meu Deus, agora eu vou agora, é difícil, né, mas eu vou agora, aí depois, de, depois que a gente terminar o arborismo, arborismo, sei lá como fala, a gente vai pra tirolesa, tá, vamos lá agora, ai meu Deus. Perigo, velho. A corda começa dali, velho. Tá, mas bora lá, né? Esse aqui é mais seguro, parece. Ah! Gente, ó o perigo, ó. ó meu, tênis, meu tênis desamarra. Eu só coloco aqui pra dentro e ele cai de volta. É imagina eu tropeço num trem desse cai eu no meio do chão e morro, explodindo. 57, 5, 7. Durante o caminho, se você quiser, pode soltar a fita pode abrir os braços, tá? Quando você estiver chegando perto do final, deita o corpo para trás e levanta os pés. Senta primeiro. Pode soltar todo o peso. Pode sentar mesmo, pode soltar. Isso, agora é só só tirar para Dá licença. E aí, tá gravando aí? Você é louco, gente? Olha que carro da hora. Muito louco. Top. Gente, então, eu tava... Só o desgrenhento na minha cara, né? É, mas fica bonito pé. Né? Então, eu tava lá no... na no, Quando eu cheguei da tirolesa eu ainda tava com medo do... Como é o nome? Do, do arborismo. Arbo, arborismo. Boa. É, arborismo. Ó, medo até agora, ó. Nossa, muito medo. Eu quase fui umas quatro vezes nesse arborismo aí. Mano, minha perna tá tremendo, velho. É muito medo. Medos demais, homem. Aí, gente, quem quer saber como que era a CPTM antigamente era assim. É, CPTM. Vai, vende que tá tirando uma foto, assim. Não. Gente, é muito da hora aqui, ó o trem Moto do caramba, mano Oh my ghost Olha É Então, ó, olha aqui, ó Que da hora o trem É, muito divertido Trem Gente, a gente tá indo embora e o sol tá na minha cara E o trem Nem sei se dá pra ver, mas eu tenho que entrar lá ó. O trem ali, ó E a gente tá indo embora a gente ficou 10 minutos nesse lugar, porque esse lugar é uma porcaria, não tem nada. Pior lugar que eu já vi na minha vida. Olha, Olha só, hambúrguer, Burger King, melhor que Mac. Nossa, esse hambúrguer é muito bom. Nossa, muito bom mesmo. É, muito bom. Batata, muito boa. Galera, no... caraca, meu dedo tá preto. O isso é muito importante, eu ganhei o ticket do Burger King. O ticket.